estamos a árvore, gente. Estamos aqui com Eduardo Oliveira. Monetização do Clube Pingo. É, não. Eduardo Oliveira. Eu tinha sido banido do CPR. Mas hoje tem encontro do Passoquito no Clube Pinguei Online. vai aparecer no servidor Trunda ele me enviou até mensagem aqui dizendo que vai aparecer Samuel Young Games passou que vai aparecer no servidor Trunda eu estou vendo aqui a sala decorada me apareceu isso aqui que é isso meu Deus, a gente tá abrindo várias páginas aqui, socorro. Vamos rumo ao... Vou colocar aqui no título. E hoje vai ter duas lives. Tô falando é, CPR é uma bosta, gente. CPR é uma bosta. Não recomendo aquele jogo.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 passa aqui tem meu amigo não eu estou no servidor zero graus aqui estamos com o Dude Dog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 Eu sei que o CPR hein? é uma merda, né? Só vão lá por causa dos eventos KKK De nada do Did Dog. Porque você tá usando outra conta? Porque eu criei essa conta e eu tenho que usar, né? Essa conta também é minha, nada a ver.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 Eu simples estou em zero grau, zero graus hein, gente. Eu estou no servidor zero grau. O teu Luan chegou Para a quedas. Tu é fera, eu prefiro ser a Bela.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 Tá, vamos visitar o grupo aqui, porque o nosso objetivo é esse hoje. Na verdade, eu tô na conta do DC então eu posso jogar Desafio Ninja.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 que é isso, Teluan? Não precisa, não. Pasokita é muito melhor que eu, né, gente? Tu é, tu é muito melhor que Pasokita. Eu tô de Clube Pingüey. É claro que Pasokita é muito melhor, né, gente?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 Gente, o baile é hoje O baile é hoje Servidor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 David Molera Calabi com um 2, 3 Ah, as mensagens não estão enviando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 Você foi salvado agora Calabi com um, 2, Salve pra você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 A pessoa é perturbada Salve para Dudula 3 Salve para você, sinta-se salvada Olha ele aqui, apesar de ele tá estar fazendo a zoada aqui, gente. Vai enfrentar um pinguim furioso.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 Vamos, vamos encontrar alguém aqui para invadir o Gru Vamos invadir o Gru da Som Nibi Vai invadão aqui do Gru dela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 Estamos ao vivo invasão aqui da live, vamos invadir Igru é aleatório, gente. Igru dela tá muito bom, gente, parabéns pelo Igru. Minha casa é mais top Você sabe usar o, a, o Action para fazer live Manda, la, manda salve para o meu quê? Se inscreveu, tem que perguntar a gente se já inscreveu. A está invadindo em grupo. A pessoa tem que se inscrever para nos ajudar a chegar a nossa meta. Não entendi nada que ele disse aqui. Que a menina falou na frente. Vamos invadir o próximo grupo aleatório.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 Vamos invadir o Euro da Croft Já deixa o seu like para ajudar Vai ter um espetáculo, um espetáculo Alguém faz um espetáculo aqui pra nós Esse igru aqui é muito bom, gente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 Tá bom, gente. Chega. Basta de Bastante foto. Clube Pinguim Green White? Não, claro que não. Nunca que eu vou jogar Clube Pinguim Green White. É Clube Pinguim Online. Qual é o próximo grupo que vamos invadir? Gente povo, deixa o iglu aberto para a gente invadir. É, deixa eu ver quem vai invadir aqui. Invadir Invadir o igru do Josep, que é isso gente, tem um cara ali Voando Meu Deus Tem um cara aqui voando Invadir o igru do Josep Gai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 Foca está, eu sou o Kofrin Kofrin, Kofrin, Kofrin, nós invadimos, acabamos de invadir teu igreja. Tony Esque Clube Pingu Brasil, não, né, Clube Online, né, tá no título. Nicole Torre, comer o meu orégano. Ainda bem que comeram não cheirou o orégano. Tiffel and comedy. Vamos dar um like para ajudar.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 Foi no meu igru, meu igru tá uma bagunça. Estamos ao vivo invadindo igru aleatório. Ela está emocionada, gente. Ela está muito emocionada.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 Ah, gente, tá travando. Não sei porque que tá travando. Vamos invadir o Igor da... da Jujulinha... Vamos fazer esse gru aqui. Meu Deus, estamos assistindo aqui Corrida de turnoff, quem será que. Estamos... Deixa o like a gente no igre dela. Sou jumento Não se chame assim Você não é jumento Aprenda comigo como fazer as pessoas irem no canal do céu Márcio Santos entrou. Eu sou o Fred Bob 123. Um, Ana Gil Cardoso, eu sou a Gil Cardoso. Ah! Boa, Ana Gil Cardoso. Gente, a monetização é do Clube Pinguim tá, tá ficando louco aqui. Todo mundo colocando em interrogação, então eu vou colocar em interrogação. Eu já sou desmonetizado. Meu é lindo. Quanto autoestima. Tem um pin novo pelo mapa?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 Tela preta para vocês, para vocês não verem. Minha senha que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. eu fui banido que ontem por 20 horas já passou 20 horas agora agora eu posso jogar com você que bom Agora agora porque você foi banido quer saber por que você foi banido Quem candy Fox aqui Eu dei um like, gente. Quem é que foi banido aqui? Ai gente, eu tô voltando. Vou deixar aqui.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 muito bem tá indo esse grupo é muito bom gente ele tem muito espaço três árvores não é para qualquer um não é tá muito lindo oh, o povo tá chegando agora gente É tipo... Hakuna Matata É lindo dizer Hakuna Matata se vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Hakuna Matata Tá uma loucura no chat com monetização do GroovyPing e Teluan tá uns malucos aqui no chat, eu não tenho entendendo mais nada <SILENCIO> Oh, in the heart of the Havana I Havana, Havana,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 Vamos em... invadir o igru da Carolina 3. Cadê a Carolina aqui, gente? A Carolina saiu. Sumiu. Aqui ela aqui, embora invadir o inguro dela Ah, ela saiu Que aparece um bifolar cantando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 gente parar de cantar vocês me quebram hein? gente quem é que joga mangue vai ter live de man no outro canal ou não não sei acho que vai ter vídeo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 já cantei Hakuna Batata Hakuna Batata Let it go me minguis, tipo... Tipo o que? Vai ter outra live hoje Calma, gente, eu vou cantar. Para, por favor. Então, gente, ó. Vou aqui no... no... No... No... No No 195 Gente, quer que eu coloque um playback pra me cantar? aí, gente, que eu vou buscar o celular. Que aí nessa live eu vou cantar uma música pra vocês. Por ah, eu vou cantar. Vou cantar o que, gente? Meu Deus, eu vou colocar aqui. Vocês querem que eu cante o que? Canta, não, tenho freio. Vocês querem que eu cante ou não? Olha tá lá, tá bom, eu vou cantar. Vou cantar o que, gente? Meu Deus, eu vou colocar aqui. Uma... Hum.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 Ele fala, não cante, não tenho freio, eu não estou entendendo nada. Snow will uma montanha tonight Não tem como, gente Eu não sei as músicas O nome da música Não tem um freio Meu Deus, agora que eu fui entender Queen to and is holy light is walking from the inside God you keep your it, eyes not the actor. ai e calma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 Quando eu sei leão ninguém Eu sei um duelo Eu nunca vi Não, eu me perdi aqui, desculpa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 Bart Simpson apareceu aqui. Meu Deus, só tem a Pratícia, a Trindade canta a senhorita. I love you, where you coming, senhorita? Bojangles, do la la la, do la la la. Oh, I should be running, oh, I keep coming for. Gente, estamos encerrando a live.